dia, eu nunca sei o que dia é, percebo, dia 3 de maio, e eu decidi fazer vlog de novo porque tem evento, e o evento hoje é da Danali, no Praia de Belas, é lançamento de mês das mães, é a abertura do mês das mães, e lançamento da coleção de inverno, e eu vou ir, eu acho, vamos ver ao longo desse dia se eu vou, porque é só de tarde, eu recém acordei, eu ah, recém não, né. Eu recém acordei e tem obra, então tem barulho e não tem o que fazer. E eu vou tomar café e depois eu vou subir, porque eu tenho que fazer a capa do vídeo, tenho que fazer um post, porque é um vídeo de review, então eu tenho que fazer o post sobre o produto. Como sempre, vocês vão perceber que eu vou gravar um pouco com a câmera e um pouco com o meu celular então pode ser que dê um pouco de diferença eu acho que não, mas pode ser que dê então vocês sabem que eu tô gravando com os dois e... eu quero ver se eu consigo limpar a memória da câmera e do celular hoje aí eu tenho mais tempo de gravação nos dois e eu não preciso ficar limpando eles ao longo do dia eu já limpo agora e consigo gravar o dia inteiro mas vamos ver, eu ainda nem tomei café então vamos tomar café agora são dez e quinze e eu tô recebendo e-mail loucamente então vamos lá não é... É... Mas... Mas tem que recolher só te juntar ó Que cor é essa aqui? Dudu. E essa aqui? Pink. E essa aqui? Aru. E essa aqui? Pink. E essa aqui? Yellow Como é que é yellow em português? Amarelo. Eru. Amarelo. Eru. E elo. E yellow. Belo Thank <laughs> you. fazendo post, e aí chegou o pessoal da CE e desligou a luz. Então, mesmo que eu queira fazer post, não tem internet, não tem luz, então eu não posso usar muito meu celular, porque eu não vou ter como carregar, e eu não posso fazer praticamente nada. Não posso arrumar meu cabelo, porque eu preciso de luz pra usar Babyliss. Não posso me arrumar, porque tá escuro e só a luz da janela vai ficar meio estranha. Te espero! A abertura do mês das mães E aí eu fico, a oh, mãe É a mamãe Desde <risos> todo mundo já venha vendo comigo Meu pai, minha tia, agora é minha mãe Só faltava mãe E ainda mais com o mês das mães Eu tive que chorar pra ela ver né, mãe? Mas a mãe veio. <risos> é Olha só Ai, eu que eu vou trocar depois é ah, não ah, não é o meu não não não é, é não Não? Mas eu não conseguiu. Não. Mas você não conseguiu. Pra é. eu conseguir filmar nas duas, eu tenho que fazer assim. Ah, é? é. Tá. Opa. Não, mas é que eu tô de salto. Vira isso aqui da gente, fica na minha frente. Olha ó. Olha a diferença mínima, ó. Eu ainda sou mais alta. Sim. parece ser bem gostosinho esse aqui, né? Esse aqui sabe o que, que é, mãe? Tu pode usar como mule. Aí tu abaixa isso aqui, ó. E aí tu usa como mule quando tu não quer tu levante. Aí tu pode usar dos dois jeitos, já que tu gosta. Gente, que lindo! Só, só é muito fino o bico, né? É lindo. Pois é, é que assim eu vou achar que meu pé vai ficar muito grande de olhar assim. E essas Eu tenho essas neuras, eu não gosto de olhar meu pé e achar que ele fica grande. Oi? Vem. Senta, aqui. Traje, senta aqui! Xixi, senta, senta. Senta. A um senta aqui! Senta aqui! Senta aqui! Deu, Ai, calma! Deu, sentei! Pronto, vamos! Tira essa língua aí! E veio a língua! É, que nojo essa língua aí! fedida <risos> Acabei de chegar em casa! O evento foi muito legal! Conheci as meninas! E gente, só tinha blogueira materna. Então, por isso que eu levei minha mãe. Porque eu ia ficar lá, tipo, sobrando. E eu não ia entender nada. Pelo então, menos a minha mãe entende. E tipo, eu podia conversar com elas. Então não ia ficar tão estranho. Mostrei um monte de coisa maravilhosa pra vocês. Vocês viram que minha mãe escolheu o presente das mães, né? E eu quero tentar postar esse vlog pra vocês o mais rápido possível. Assim vocês conseguem ir lá na loja e aproveitar as novidades. E eu quero tentar fazer com a minha mãe um vídeo, mas ela não, não gosta. Ela não tem muita vontade de participar de vídeos, sabe? Ela não, é, não curte muito. Só no fato dela ter ido nesse evento, vocês não têm noção da operação que foi pra fazer ela ir nesse evento. Eu tive que falar pra família inteira convencer ela, porque ela não queria ir. E eu, eu, eu quase chorei pra fazer ela ir. E aí ela foi. Mas no final ela foi. Daí, foi bem legal. Ai, gente, eu sempre fico meio boba depois de evento. É tão legal, eu gosto tanto. É um momento, assim, é um trabalho, lógico, né? Mas eu gosto tanto, é tão divertido. E é um momento muito diferente. ver as novidades e saber em primeira mão poder compartilhar isso com vocês é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. É seguinte, é só que eu esqueci de mostrar a bota ontem, então eu vim mostrar pra vocês a minha bota. A saga da bota finalmente acabou. E ela é da BBC, eu não sei dizer qual é o modelo, porque eu não tô mais com a caixa. Mas se vocês tirarem print e me mandarem no Facebook deles, provavelmente eles saibam, porque eu comprei faz pouco tempo. Eu comprei a minha na Gaston, e eu tô amando. Ontem eu fiquei com ela de pé o tempo inteiro, e mesmo sendo esse salto relativamente alto... Ele é muito confortável, eu amei, não doeu meus pés. Né? E ela é preta, básica, não tem muito frufru, então vai com qualquer roupa mesmo. E é esquecido de finalizar, então eu espero que vocês tenham curtido passar o dia de ontem comigo. Esse é meu cabelo depois de um dia de babyliss, agora não tem mais nada. Não posso garantir que vai ter evento sempre, porque <risos> não depende de mim. Mas sempre que eu tiver, que eu souber de algum eu puder, eu vou colocar pra vocês. E não, esse vídeo não tá no dia errado. Eu realmente prometi que eu ia soltar o vlog assim que eu terminasse de editar. Então, tá aqui pra vocês. E eu espero que vocês gostem muito, curtam muito. E deem like aqui embaixo pra eu poder fazer mais vídeos assim. E se inscrevam aqui no canal, que a gente tá quase... Que eu quero agora chegar nos 300. Dos 200 eu já cheguei, agora tem que subir mais 100. Então, bora lá. E a semana de vídeo vai sair... Eu só tô terminando de fazer eles, e aí assim que eu tiver eles prontos, eu solto a semana inteira de vídeo pra vocês. E aí a gente vai conversando, sigam no Instagram, que eu já falei 50 vezes nesse vlog, que lá eu aviso tudo primeiro, então é mais fácil, vocês conseguem falar mais comigo. E é isso, gente. Um beijo, e até o próximo. Tchau!